Bom, boa noite a todas e todos. Eu sou a Guida Calixto, sou servidora pública municipal aqui em Campinas, sou militante sindical e também militante do PT. Eu faço toda quarta-feira essa live que chama Guida Entrevista. Nós sempre recebemos é, companheiras e companheiros, que, militantes que atuam aqui na cidade, no movimento social, no movimento popular, no movimento sindical, para debater as questões da cidade. Né? É, hoje a gente tem um, um enorme prazer de receber uma companheira que está numa frente de luta, né, de luta de resistência, que é a luta por moradia, que é a Tamires Gomes. Boa noite, Tamires, tudo bem? Boa noite, Gueda, tudo bem, sim. É... Gente... Desculpa, desculpa. Pode falar, Tamiris, fica à vontade. Não, eu ia falar que é um prazer estar participando aqui com você, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, Tamiris, de você ter tido essa disponibilidade de vir aqui bater um papo conosco sobre a situação aí que vocês estão enfrentando na ocupação Mandela, né? É, para quem não conhece a Tamires, eu acho que bastante gente já viu a Tamires na, na, em várias organizações, em vários movimentos. A Tamires ela é coordenadora da Ocupação Mandela, né? ela está é, junto com vários companheiros e companheiros, várias famílias, é, lutando para ter um o direito reconhecido da moradia ali na ocupação Mandela. Bom, mas antes de eu passar a palavra para a Tamiris, que eu tenho certeza que é, tem muita coisa a nos dizer sobre essa luta que eles estão é, enfrentando, já, já tem alguns anos, né? E agora, no último mês de agosto, ela tem se intensificado mais. Eu quero perguntar para todo mundo que está entrando na nossa live... Como é que está o som, né? como é que está a imagem que, que deu retorno para nós. Lembrando que essa live é transmitida pela fanpage da Guida, né? é, Guida Calisto 20, que é uma página no Facebook. Mas caso você que está acompanhando não tem Facebook ou né, quer compartilhar para alguém que não é inscrito no Facebook, tem a possibilidade de você compartilhar pelo blog, que é blogdaguida.net.br www.golandaida.net.br Essa live, é, o Guida Entrevista acontece toda quarta-feira, nesse mesmo horário, né, 20 horas. A gente está entrando um pouquinho mais tarde, porque a gente teve um, um probleminha técnico aqui, mas que já foi resolvido. E, e hoje a gente tem a Tamires Gomes conosco, como eu já disse. Né? É, Campinas... Quem tem acompanhado, quem é militante do movimento social, do movimento popular, tem acompanhado é, toda a situação que várias famílias estão enfrentando na ocupação Mandela. E nós ficamos sabendo, pela divulgação inclusive das famílias que militam lá, né? pela própria militância da própria Tamires, é, divulgou que... Agora, dia 31 de agosto, é, essas famílias receberam uma ordem de desocupação. Ou seja, ou, ou desocupam, ou vai ter uma reintegração de posse né, da, da área que eles estão ocupando. E eles estão ocupando essa área porque eles precisam né, é, de uma moradia. Eles não têm onde morar, não têm onde ficar. Enfim. E aí, hoje, a família está aqui para conversar com a gente, né? E para a gente poder é, entender é, como é que se organiza é, e o que significa a luta por moradia, tá? Então já falei demais e agora é hora da nossa convidada falar, tá bom? Bem-vinda Tamires, fique à vontade. <risos> Obrigada, Gilda. É, boa noite a todos. É, como eu falei, é um prazer estar falando aqui com vocês e com toda a disponibilidade da galera aí também de estar tá ouvindo a respeito da nossa luta. Eu sou a Tamires, como a Guida falou, faço parte da coordenação aqui da Ocupação Nelson Mandela, sou uma das coordenadoras, é, também faço parte das Brigadas Popular aqui de Campinas, e assim, Mandela, para quem não conhece, a gente tem quatro anos é, de luta, né, o Mandela em si, mas tem três anos que a gente está nesse terreno onde estamos agora, aqui na região do Ouro Verde. É, a gente hoje se encontra próximo a, a uma reintegração, é, não é uma reintegração como andou acontecendo, que aconteceu no Mandela 1, mas é num novo formato, num formato diferente, porque foi feito um acordo entre nós da, da ocupação, no momento que a gente também estava prestes a sofrer uma reintegração a prefeitura veio com uma proposta de nos ajudar é, oferecendo uma oferta de alguns terrenos né para ajudar as famílias para abrigar as famílias né propondo um empreendimento para gente e assim a gente conseguiu mais tempo nessa área é só que, dando esse tempo, né, é, que seria mais seis meses aqui, a gente teria, após o dia 31, se permanecesse, é, a gente pagaria multa por família e por dia. Então, assim, é, não é... um qualquer coisa né sim uma reintegração porque as pessoas também não têm condições nenhuma principalmente agora nesse momento de pandemia de pagar uma coisa nesse tipo né E, e é total injustiça o que o que acontece com os movimentos sociais não só com Mandela o que tá acontecendo pelo Brasil é, a gente tá com o país todo, né, o mundo todo passando por um momento super frágil, é, delicado, e mesmo assim os nossos políticos não têm a sensibilidade de pensar por essas pessoas que estão vulneráveis, que somos nós, né, que estamos aí é, na linha de frente, que trabalham para essa galera, e mesmo assim não somos desqualificados na hora que a gente mais precisa. Né? Então, é, o Mandela é mais um movimento que tá passando por esse momento difícil, mas aonde é, a injustiça que está acontecendo pelo Brasil está refletindo aqui em Campinas também. É, são quatro anos de luta, mas a gente já passou por esse momento e não foi fácil. A gente nos reconstruímos há três anos atrás porque tivemos uma reintegração muito brutal em 2017, em março de 2017, aonde desocupou um terreno onde tinha 600 famílias abrigadas lá, é, a gente foi 400 policial para desocupar a área, fomos tratado como se fosse animais naquele momento nem animal merecia ser tratado daquele jeito e a gente foi reintegrado desse jeito tirado de uma forma de uma forma muito grotesca e a gente passou dias morando na rua e assim que a gente conseguiu se reerguer que aquelas famílias conseguiu engolar, engolir o choro e levantar e levantar suas forças né para conseguir ter mais um dia e tentar ter uma vitória lá na frente, é, a prefeitura fez uma promessa e mais uma vez nos encontramos com a, é, com a falta de palavra, a falta de compromisso com o povo que eles têm. Né? É, a gente se encontra nessa situação devido à falta de compromisso mesmo dos nossos políticos e... De, de não fazer é, um plano de governo que realmente atenda o povo né o povo mesmo o povo periférico os negros os trabalhadores e, e a gente se encontra nessa situação por causa deles mesmo né então assim uma dela hoje a gente faz um apelo mesmo para que é, a gente estamos aqui nesse momento dependendo é, da canetada do juiz que ficou de nos dar a resposta no dia 31 que é no último dia nosso aqui no e a gente tá realmente muito nervoso muito ansioso a galera tá tá bem com os nervos é a flor da pele assim mas é, a gente tá Fazendo um apelo mesmo para que esse juiz coloque a mão na consciência e veja que ele sabe, ele já fez, é, já veio aqui, já fez várias visitas na ocupação, ele sabe que aqui dentro tem famílias mesmo, de verdade, não são bandos de oportunista, como o nosso prefeito falou em uma live, são famílias que precisam mesmo, porque não é bom. Não é bom morar numa ocupação, a gente está aqui, como a Guida falou, porque a gente precisa e porque eles não nos dão outra alternativa. Entendeu? Então, é, é isso, é, é, a gente está aqui porque realmente precisa e precisa que eles olhem pela gente, olhem por esse povo, porque não somos é, pessoas só na hora que eles vêm aqui procurando por voto. Somos pessoas, sim, que estão precisando que eles precisam olhar para a gente na hora de formar um governo, de fazer planejamento, e é por isso que, que a gente faz esses diversos apelos pela rede, faz ato, é, é apelo mesmo, é esses trabalhadores que não querem ver os seus filhos amanhecer, dormir na rua mesmo. Eu é, acho que é isso. Tamires. É, vocês são aí em quantas famílias? É, no começo da ocupação era 108, hoje a gente se encontra em 104 famílias. 104 famílias que estão... A área é ali na, na região do Ouro Verde? Isso, é aqui na região do Ouro Verde, próximo ao DIC 6, aqui, é, ao aeroporto. Tá. Tá. Essa área, Tamires, ela estava muito tempo sem, sem antiguidade Sim, nenhuma. Sim, quando, antes da final. gente ocupar aqui, ela já fazia mais de 40 anos que ela não tinha função, não cumpria função nenhuma, né? É, com IPTU atrasado, todas essas coisas, tem todo um, um embolo aqui nessa terra, e aí depois que a gente entrou aqui, né? Quando a gente chegou, só tinha carro abandonado, descarte, né? De carro é, tinha sim desvogas de corpo que no dia que a gente ocupou, é, um dia antes a polícia tinha acabado de retirar o corpo dentro de dentro desse terreno e, e a gente depois que a gente entrou a gente deu uso para ela, fizemos daqui um bairro aonde acontece tem uma sede, a gente faz estudos ali, é, as crianças têm diz, reforço escolar, é, a gente teve atividade do EJA, tá parado as atividades agora, mas por causa da... Da, da pandemia mesmo, a gente tem formação política, tem encontro de mulheres com psicóloga, é, encontro de homens também que fazem orientações, trabalham em cima do machismo com, com os homens, essas coisas. Então, tem diversas atividades, sarais que acontecem aqui, e a gente fez desse espaço que não era nada um bairro, que não, não tinha, né? Entendi. É, aí, nessa ocupação de vocês, você, com certeza vocês têm o levantamento disso, mas, assim, mas tem muita criança, muitos idosos. Isso, Sim. Né? Hum. E, que, e... Pode falar, Hoje, deixa eu hoje a gente tem aqui 89 crianças, 18 adolescentes e 10 idosos, é, então a gente tem um número de 170 adultos né dentro da ocupação em torno de aproximado umas 284 89 pessoas ao é, o que o, o poder público né assim a, a prefeitura o prefeito Jonas apresentou algum projeto é, de casas populares de bairro popular alguma coisa nesse sentido para vocês como é que foi você falou mas me passou meio rápido assim se sim pudesse... ele, sim a gente foi feito é, ele foi foi falado né que iria fazer um empreendimento numa numa área em frente a, a a onde a gente ocupa né que fica bem de frente a gente acorda todo dia de frente com essa área e nada ali aconteceu, é, eles falaram para que, que, falaram a gente que ainda tinha um embrólio, que é ali, que eles precisavam ajeitar essas coisas ainda, para que saísse esse empreendimento, mas isso foi é, prometido, que seria direcionado alguns lotes para o Mandela, né, para as famílias do Mandela, onde a gente estaria comprando essa área, né, é, de acordo com que todo mundo pudesse pagar, é, a, a princípio quando foi feito essa promessa foi feito é, falado para que as pessoas que não tivessem condições que tivessem desempregada ia é, falar fazer com que essas pessoas trabalhassem para construir as suas casas e tudo mais mas é, tudo isso não aconteceu é, e a gente foi fazendo reuniões periodicamente, e nada desenrolou, não, não desenvolveu nada nisso, nesse sentido, e chegando nesse período que a gente está da nossa luta, é, a prefeitura simplesmente é, nessa questão parou de, de falar a respeito desse terreno, falou que poderia, que estava nos ajudando na negociação com o dono, e que, infelizmente, ele não, não queria, naquele momento, fazer negociação com a gente, e que, o que eles poderiam fazer para ajudar uma Mandela, para que não, não, não sofresse a reintegração, de, da mesma forma que foi no outro, era ofertar 45 auxílios aluguéis, para 45 famílias. Mas se não e... são 104? Exatamente. Então, assim, é, aí veio essa proposta e a gente perguntou mas e as outras famílias né e eles falaram infelizmente com, é, a gente consegue ofertar para 45 auxílio a e, e aí a gente manteve o nosso papel como o é, um movimento mantendo na resistência tentando diálogo e aonde eles abriram novamente o diálogo com a gente pediu para o juiz a suspensão do acordo e agora a gente está dependendo do que o juiz vai, vai falar, que ainda ele não deu a resposta, ficou de dar a resposta somente no dia 31 de agosto, que é o, o último dia de prazo nosso. Então, Mas, Tamiris, só para a gente entender, veja, o, o, a prefeitura, né, a administração pública, é, havia prometido fazer... É, fazer né é, um, um empreendimento né um projeto né de habitação terrenos né enfim numa área que fica na frente da área que vocês é, estão ocupando agora certo na área, que, na área que vocês moram né agora sim é, essa área da frente o pessoal né a, o dono lá o proprietário a prefeitura alega que eles não quiseram fazer Nenhuma negociação, foi isso? Nenhuma... Não, a, a área onde a gente está, a gente tentou negociar com o dono, né? Porque ah, tá. a intenção nossa era comprar, é, então em várias conversas a gente sempre deixou muito claro que o movimento gostaria sim de pagar pelo espaço que, que a gente ocupa, entendeu? Então deixou muito claro que a, a intenção nossa era pagar independente claro, claro. Da, da forma, assim, desde que, claro, que todo mundo consiga, né, da forma claro. que, que caiba, e a prefeitura também é, nos propôs, né, fa falou que teria um empreendimento aonde encaixaria o Mandela. Isso. Então, assim, a gente tentou negociação com o dono, a prefeitura fez essa proposta, não cumpriu, porque falou que tinha um embróglio ainda é, nesse outro terreno aonde eles iriam fazer esse empreendimento, né, e uhum. seria disponibilizado os, os 108 lotes para o Mandela, e, e lá não, não se encaminhou nada, né? Eles falaram que não, não, não teve andamento, depois vieram com a desculpa de que teria por causa da, da pandemia também, as coisas travou, a gente entende, né? Mas que isso também precisa deixar muito claro que as nossas intenções não mudaram por causa da pandemia, a gente continua com a mesma intenção e a luta não para, né? Então, claro. eles também deveriam manter a mesma proposta e, e não mudá-la, né? Quer dizer, na verdade, é isso que você falou, né? Eles, é, eles mentiram, né? Eles falaram que iam, iam cumprir uma proposta, né? Assim, de, hum. Hum. de organizar uma área, um espaço para colocar essas... oito. Essas 108 famílias, e simplesmente eles não, não foram atrás, não resolveram a situação e, e não deram nenhuma resposta, né? Ou seja, se virem, né? Foi sim, sim. A, a, acabou acontecendo isso, né? E, e, e o pior foi essa coisa dos 45, 45, né? É, Auxílio-aluguel, é isso, isso. E ofertaram para gente gente 45 auxílio-aluguéis aonde as pessoas receberiam, após cinco dias, ser reintegrado. O que, que vai fazer depois, nesses cinco dias, por apenas seis meses, sendo que pode ser prorrogado para mais seis meses ou não, então, sem certeza nenhuma. E, e de que forma que, que a gente fala para as pessoas aqui dentro que... Somente 45 auxílio de aluguel e a, o restante das famílias irão para a rua, vão, vão morar na rua, sendo que a gente tem, é, com essa pandemia, uma grande parte da ocupação está desempregada, é, hoje, dependendo desse auxílio emergencial, porque as coisas realmente não estão fáceis, e mesmo assim a galera se propôs a comprar o terreno, a dar uma entrada, guardando parte desse auxílio para conseguir dar uma entrada, caso viesse em cima de uma proposta. Então, assim, aqui ninguém está mal intencionado, a única coisa é que faltou mesmo é, faltou mesmo a, a parte do, dos nossos governantes de, de fazer alguma coisa mesmo por essas famílias, sabe? eles, ao invés de, de realmente, eles têm total capacidade de ajudar de, de sabe, de propor alguma coisa decente para a gente e eles não fazem isso, né? Exato. Bom, deixa eu, eu, eu fiz bastante perguntas, deixa eu ver os comentários aqui do pessoal, eu acho que eu vou ler esse da Emily, Emily, né, que está aqui, né, Emily? É, é, moradora aqui do Mandela. É moradora, né, isso. eles estão participando, né? Bom, a Emily fala o seguinte, é, enquanto for um privilégio ocupar, é um direito... Força Mandela, é isso daí. Força Nelson Mandela. um direito, na verdade, né? É isso. É, deixa eu. Temos mais comentários? Tem, temos algumas, alguma questão? Deixa eu ver se eu vejo aqui na página. Tem, tem comentário aqui do, do Luiz Arantes Basco, que fala assim: considero essa tentativa de desecupação mais uma vergonha de tudo isso que estamos sofrendo, né? E yeah, é mesmo. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma outra questão, mais alguma outra pergunta. Ah, o Tiago o Thiago Almeida fala o seguinte, não queremos nada de graça, né? É, mas, mas sim uma solução para as nossas famílias e crianças. Queremos negociar, mas eles querem, nós, né? Eles querem que a gente vá para a Lua em plena pandemia. Né? É isso, né? Como que a gente. É, como é que vocês vão fazer justamente nesse momento que a gente está vivendo né, da pandemia, o perigo que é ficar sem, sem um espaço né, para poder manter o distanciamento social e com todas essas famílias né, correndo esse risco. Deixa eu perguntar uma coisa, Tamires. É, eu vi bastante... Eu vi muitas reuniões que vocês... Conseguiram, que vocês né, se organizaram, vocês fizeram ato né, recentemente na porta da, da prefeitura, né? é, de, e também tem algumas fotos que, que aparece o secretário do governo sentado com vocês, fazendo reunião. E, e, e, e dessas reuniões, nenhuma é, avançou para alguma, alguma solução que não seja jogar vocês para fora na rua mais uma vez como foi na outra não tem nada disso não só é só promessa mesmo o que tinha saído era em relação a eles fazer esse empreendimento em o quadral Mandela Nene mas, é, além disso, eles não, não nos propôs nada, a não ser falando que não, que o Mandela não iria acontecer a mesma coisa que aconteceu no Mandela 1, que a gente está assim, estamos correndo atrás para tentar ajudar, estamos fazendo a nossa parte, mas que parte, né? Hoje estamos aqui, faltando alguns dias para num momento super decisivo para a gente, sem saber do que, que vai ser é, na, a, após a segunda-feira, né, que é o dia 31. Então, assim, é, tivemos diversas reuniões, em torno de umas 40 e pouquinhas reuniões com eles, e, e todas as reuniões a gente deixava bem claro, olha, a gente precisa realmente de uma solução, uma dela tem, tem um tempo ali, precisa que isso dê andamento, mas eles sempre falavam que tem um embróglio, a gente tem que entender que não dependia só deles, dependia também de cartório, que eles estavam tentando a, ajeitar as coisas porque para dar início a esse empreendimento, a esses lotes para sair direitinho, mas ainda é, nada, nada foi além disso. Né? E, e aí aqui estamos é, mais uma vez com a corda no pescoço e a prefeitura, se não fosse com os atos que a gente fez, com toda essa mobilização, estar é, tá participando de espaço como o, o, o de vocês, é, a gente não conseguiria que eles também se é, pedissem para o juiz a suspensão desse acordo, para nos dando mais tempo também, para que a gente consiga um tempo para negociar também, né, para que a gente, para que a prefeitura também avalie alguma coisa para que enquadre as famílias, né? Eles têm total capacidade de fazer isso e Sim. assim a gente já já deixou muito claro qual que é a, a nossa parte, o que que a gente pretende fazer. Eles também precisam deixar muito claro para a gente é, em relação a isso, né? A proposta de ajuda. Tá. Essa área que fica na frente, que você, você falou para mim, né, uhum. que, que você falou aqui, né, que, é, que tinha, essa que o, né, a administração pública, né, é, disse que tinha a intenção de negociar com a área que fica na frente, né? É isso. Uhum. É, Sim. Essa, essa negociação não, não avançou, por quê? Eu, eu, eu entendi que a área que vocês estão deu teve alguma alguma questão o dono não aceitou enfim não, não deu encaminhamento na, na, na negociação onde vocês estão ocupados mas na área da frente também não teve negociação é a área da frente que faz parte é da prefeitura então eles eles falou que ainda tem um, um embrólio lá na, na que eles precisam ajeitar para que dê andamento no, no empreendimento que eles estão para fazer ali, né? Na, é, parece que vai ser um lote em, em lote que eles vão fazer lá é, para ser para se formar casinhas populares, mas é, ainda eles não conseguem fazer isso, mesmo a área sendo da prefeitura. Então é uma coisa muito mais burocrática assim que a gente <risos> desconhece. É. <risos> Tamiris, você, é, eu, é que assim, eu, eu não estou acompanhando o processo, eu, eu não li o processo judicial, né, então eu não sei, mas é, você teve alguma conversa, porque eu sei que tem vários advogados populares que acompanham a situação de vocês, né, eu, eu conheço pelo menos alguns advogados que são amigos meus, inclusive, são meus amigos que, que fazem, a, ajudam aí nessa organização também, né, mas assim, não tem como a prefeitura apresentar no processo um acordo pedindo um prazo para ela poder é, organizar esses lotes na área da frente? Tem, tem sim. Eles, eles... É, basta o nosso prefeito querer, o secretário de habitação é, fa fazer isso, mas é, é aí que está, né? É, é porque, a... Se a, né, porque assim, é só sinalizar, vamos né, dar um sim. prazo. Três meses, quatro Sim. meses, porque né, já está terminando o mandato, inclusive, né? Vamos dar um prazo aí de um ano, dois meses, três meses, sei lá, a, a organizar né, os lotes para poder organizar as famílias, assim, Sim. né? Quer é. dizer, tudo, tudo indica que realmente, né? ou seja, ele, ele não tem vontade política de resolver a situação de moradia dessas famílias, né? Exatamente. Pelo, o que está aparecendo é. é isso, né? exatamente é. é porque na verdade eles têm, têm capacidade sim e o que falta mesmo é boa vontade então assim a, a gente a gente sabe que falta mesmo é boa vontade porque eles têm, têm capacidade é, até mesmo aqui aonde estamos é, poderia ter cobrar mais desse dono né porque a gente é, desocupando aqui a única eles estão querendo usar as ocupações como exemplo nós de movimento social como exemplo mas e esse dono qual é o exemplo que eles dão para essas terras que estão vazias desocupadas sem cumprir função nenhuma é isso a prefeitura não faz isso né então usar a gente como manobra é fácil mas e apontar esse sujeito que está com essa terra desocupada há muitos anos e a prefeitura nada cobra dela, né? É, é uma injustiça total, né? Então, assim, o que eles fazem com a gente é, é isso, é nos usar. Tipo, não, a gente não, não pode fazer isso um movimento praticamente dizem isso né porque você não pode ser exemplo né o que que vai ser as outras ocupações ah, as outras pessoas vão achar que para ganhar alguma coisa tem que ficar ocupando mas o que a gente acha realmente a gente tem que pressionar o governo porque faz mais de 20 anos que não se tem planejamento para moradia em Campinas que não tem isso daí e as pessoas têm que saber que isso existe, porque eles estão ali dentro da Coab, recolhendo o nome de, das famílias, iludindo o trabalhador de que ele vai entrar no empreendimento onde ele vai conseguir trabalhar tra, pagar com o trabalho dele, independente da renda dele, e isso não acontece. A verdade é que você tem que se enquadrar no que eles nos propõem, não no que as condições nos permitem, né? Entendeu? Então, tipo, não é a gente que tem que ser exemplo. Quem tem que ser exemplo é a prefeitura de cobrar esse pessoal que está deixando essas terras desocupadas por tanto tempo. Não cumpre função nenhuma enquanto a gente paga os nossos impostos direitinho. Esses donos de terra que ficam vazia, vazias por ano não pagam os impostos deles direitinho e não são cobrados pelo governo, né? Porque vai você dona de, de uma propriedade, de uma casinha popular, deixar de pagar o seu IPTU se você não vai ser tomado sua casa não vai entrar para leilão. Então, assim, para o trabalhador, é, a gente, eles querem dar exemplo, né? Que você não é pode ser pode. assim, você não pode lutar contra os seus, os seus governantes, essas coisas, porque tem, não pode ter esse tipo de exemplo, mas o dono da terra, né? os, o a galera que tem grana para eles não tem exemplo né então é, o único exemplo que eles estão dando é de injustiça e, e que eles não estão ajudando não eles estão na verdade ao invés deles ajudar tá faltando muita muita boa vontade dos nossos governantes para realmente nos ajudar do nosso secretário do nosso prefeito e hoje a gente realmente está tentando tocar no coração desse juiz. Para que eu, eu tenho muita fé de que ele tem é, ele, um coração muito mais, como se diz, mais humano do que o nosso prefeito e o nosso, o nosso secretário de habitação. Eu tenho certeza disso. E com e, um Deus que está no céu, ele não, não vai deixar essas famílias assim. É, ir para a rua como sem cobrar da prefeitura alguma solução. né? Bom, deixa eu... Apareceram bastante questões aqui. Deixa eu é... ver aqui as questões. Tem como colocar a questão... Isso, da Luísa, que chegou primeiro. A Luísa fala o seguinte, ó. como as outras pessoas podem ajudar a distribuir nessa luta. Essa é uma pergunta, né, para a Tamires ver se a Tamires pode é, é, nos orientar e nos indicar como é que a gente pode ajudar. Tem uma, uma um comentário da Wanda Conte aí que eu vi parece que é, é no mesmo sentido. Tem como colocar aqui? Ah, ah, não. É bom. É vocês estão articulando com com partidos movimentos populares, sindicato, alguma forma de mobilização e resistência para o dia 31 do 8? Essa é a pergunta da Wanda. E a Wanda uhum. também parece que fez uma fala, um comentário, dizendo que nós temos a cidade inteira, o povo de Campinas tem que se unir, né? Com, olha, o povo tem que se unir aos moradores do Mandela e exigir a responsabilidade da prefeitura. Né? Fora Jonas. Bom, Damiris, você pode responder essa? De depois acho que tem mais algumas outras questões, a gente vê, mas tem essas duas é, que a Luísa pergunta, né? Como que a gente pode, e a Wanda pergunta é, se tem alguma organização já para a gente poder é, dar, o, dar o apoio e o suporte no dia 31, né? caso tenha alguma assim, uhum. decisão ruim aí para a gente. A gente vai fazer uma vigília no dia 30, né, do dia 30 para o dia 31, e, e aí o que a gente está pedindo, sim, é, não que as pessoas, não pedindo para todo mundo colocar as suas vidas em risco devido a esse momento de pandemia, mas que... A, a luta não tem como a gente ficar fazendo somente pela internet, pelas redes, é muito importante, é uma ferramenta muito importante. Mas estar na rua também é muito importante. E por mais que a gente esteja passando por esse, esse momento difícil, é, quem puder nos ajudar no dia 30, a gente vai estar jogando na nossa página, lá. pode procurar a Comunidade Mandela ou Ocupação Mandela, e, e aí, no dia 30, participar com a gente nessa vigília, né? A gente é de grande, de grande apoio. É, também a gente está distribuindo, jogamos nota a respeito da situação do Mandela. A gente fez diversos movimentos. É, tá é, disseminando essas informações é, é uma... uma é demais, muito ajuda a gente, porque eu acho que todo mundo realmente tem que saber da situação que está acontecendo, tanto aqui em Campinas, quanto o que aconteceu lá em Minas, quanto o que aconteceu lá em São Paulo, as pessoas realmente precisam saber da verdade por trás de tudo, todas essas, essas situações, entendeu? Então, é, ajudar a distribuir essas informações para a gente também é muito importante participar com a gente, porque o ato também está sendo assim né? nas redes sociais, é, é, tem ajudado muito o Mandela, mas quem puder também no dia 30 participar da gente com essa vigília, a gente vai estar tá depois distribuindo aí na página do Mandela também vai ter informações de como vai ser, de, de, de, de onde vai ser, quando vai ser. Então, quem não for do grupo de risco, claro, <risos> puder estar tá participando com a gente lá, claro que vai ter todas as orientações, máscara, distanciamento, todas essas coisas. E não vai ser nada é, que, tipo, coloque ninguém em risco, nada. E, assim, respondendo também a Wanda... Eu acho realmente que a luta do Mandela e a luta de todos os movimentos sociais não faz parte só dessas pessoas que estão ocupando esse terreno. É uma luta do município, uma luta de todas as pessoas, porque aqui a gente luta por moradia, mas através da moradia também a gente lutou pelo posto de saúde da região, pelas escolas próximas também, que valem não só para só os moradores que aqui habitam, mas também para as pessoas que moram em torno, que precisam disso, dessas coisas que, que sejam mais acessíveis para as pessoas. Então, além da moradia, abrange todas as outras lutas. E eu, eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo, dá para contar quantas pessoas que realmente têm a sua moradia própria, que pode se dizer que é minha e, e tipo que não está dependendo de um aluguel. Então, é, a luta realmente é de todos as pessoas tem que reconhecer, se reconhecer é, na luta do próximo porque com certeza a luta dele é sua também e a gente tem que, tem que se unir mesmo. É, a gente tem uma rede de apoio sim, tem vários apoiadores que estão que junto com a gente aqui dentro da ocupação, que tem nos ajudado muito, principalmente nesse momento. A gente viu muitos apoiadores ajudando a gente no momento que a gente mais precisava, que foi quando a gente sofreu a, re, a reintegração em 2017. E hoje, nesse momento de pandemia, a gente também teve muitos apoiadores é, de sindicato, também pessoas de, de partido mesmo que, que veio aqui. Que teve com a gente na reintegração e teve aqui nesse momento mais difícil nossa assim que tá ajudando a gente aqui a todos os dias então tem uma rede de apoio e a gente é muito grato para essas pessoas por tudo que eles fazem por por todas é, é, por nos ajudar a crescer na nossa luta e nos nos dar nos conceder energia para para se manter em pé todos os dias também <risos> Bom, eu vou... É, a gente vai compartilhar, tá, Tamir? A, a divulgação né, da organização de vocês. É uma fanpage que vocês têm? Uma página no Facebook, não é isso? Tem, tem sim. Aí eu, eu passo para vocês direitinho e aí... Você... você passa para mim que a gente vai fazer uma divulgação legal. A gente, ah, legal. A gente vai... É, nos organizar para estar mais próximos, ajudando mesmo, é, enfim, fazendo uhum. uma, uma organização solidária, uma movimentação solidária, né? Porque... E, e tentar ampliar essa voz mesmo, né? Como você fala isso, é, da nossa participação, é óbvio que o que vocês estão passando, só vocês sabem, né? Só vocês sabem... A dor que vocês estão passando, o medo que vocês estão passando, só vocês sabem disso, só quem passou por isso sabe disso. Mas a gente pode é, usar as nossas redes, né? usar os nossos espaços para poder divulgar mais e, e ampliar essa, essa organização, essa luta, essa resistência e essa consciência de classe. Né? Isso que você falou é muito importante, são famílias que ninguém está pedindo... Né? Nada de graça, embora, embora vocês têm esse direito de ter, né? Sim, sim. Né? Mesmo a gente tendo esse direito, vocês estão aqui com toda a disponibilidade, a organização né? de, de financiar um espaço, de ter um local, esse local de moradia. O que, fica, o que resta demonstrado mesmo é que não tem... É, um projeto é, de moradia para essa cidade, é inadmissível né, o que está acontecendo com vocês. Vocês é. já sofreram já um processo, já uma vez de reintegração, que eu lembro, eu, né, a, nós participamos, a gente viu de perto, foi horrível, foi horrível, né, e mais uma vez vocês estão né, nessa condição e a prefeitura não apresenta nenhuma proposta, nenhuma alternativa é, prefere deixar essa angústia corroer aí vocês, correndo risco né, dessas famílias, crianças, idosos, mulheres, né? enfim, isso, isso aperta muito o, o coração da gente, tá? Quero colocar a minha, a nossa solidariedade aqui, e a gente vai divulgar sim nos espaços, olha lá, já, já colocaram para nós, já a Luísa colocou é, aí o endereço, e a gente vai é, inclusive fazer um postzinho para poder divulgar nas nossas redes e compartilhar também, principalmente em outros canais, né? Como o WhatsApp, né? Hum. A Flávia fala o seguinte: orgulho em ver essas mulheres de luta colocando em pauta um assunto tão importante, a moradia. É. O sonho Obrigada. de um teto, né? o direito de um lar, né? É isso, porque é um direito, né? É um direito, é ninguém está pedindo nada aqui, né? É, é, parabéns, tá Tamires, isso. essa luta é de todos. A Amélia fala, parabéns, Tamires, essa luta é de Legal. todos. É, então, Tamires, vamos, vamos fazer assim, então. Eu, a gente vai divulgar, né? Legal. É, Aí ah, eu, eu pego com você direitinho toda, toda a orientação do que vai acontecer, enfim, do que pode né, é, nos orientar para a gente estar mais próximos aí, divulgando mais a, a situação, né, para que essa cidade precisa saber, porque a gente mora numa cidade né, que a gente sabe de, de todos os problemas dela. Né? Nós temos uma, uma burguesia aqui nessa cidade... É, extremamente, né, é, que representa o seu projeto burguês, ou seja, não muito bem, ó, né? Né? <risos> Ou seja, não quer, não está nem aí, né, para a classe trabalhadora, não está nem aí na garantia dos direitos, acha que a gente quer vida mole, né? No, uhum. Enfim, é, e, e, que, e, e que a todo momento é, tenta se utilizar do Estado, né? Tenta se utilizar do serviço público para os seus interesses, né? Então, é a gente sabe que a nossa, a nossa luta, como você mesmo diz, é uma luta cotidiana, vocês não fizeram só luta, luta por moradia, vocês todo, todo momento aí fizeram luta pelo bairro, fizeram luta por escola, fizeram luta por centro de saúde, né? fizeram luta para que, te, para que vocês pudessem ter um bairro melhor, condições de vida melhor. Ó, o William falou o seguinte: quem gosta de coisa de graça é a elite brasileira, que é contemplada com privilégios de 1850. Ah, é, deve ser né com, com a Lei de Terras, é isso. Porque foi isso que eles ganharam, né? Logo que eles. Né, Sim. E nós não, né? E nós não. Ou seja, você está pedindo apenas o que é de direito, né? Exatamente. está reivindicando, reivindicando apenas o que é de direito e, e se organizando para isso, né? Então, é... Tamires, você sabe se aqui em Campinas existe outra, outra comunidade, outra ocupação nessas condições? Porque a hum. gente tem ouvido muito falar do Mandela, mas você sabe se existe outra aqui em Campinas? Ou vocês têm essa informação? Não, ah, eu sei que eu, o pessoal, na verdade, o do Marielle, eles também estavam passando por um momento, não é daqui de Campinas, né, mas é. É, a galera também está na, na mesma luta. E eu não tenho essa informação do, é. do demais. É, eu, né? também, eu, eu também não tenho. É que eu, é que eu, tenho, eu tenho a impressão, eu estou te perguntando isso porque eu tenho a impressão que, a, a, a ocupação que está com mais... É, está com uma questão eminente ali, urgente, é o Mandela, né? Sim, sim. E assim, gente, são 108 famílias. Se você for ver 108 famílias, você coloca 108 famílias numa rua. Uma, uma ou duas ruas, no máximo, né? Uhum. Ou seja, não é grande coisa, né? Assim, é, é, olha, é inadmissível mesmo o que está acontecendo. É falta... É, é, é uma falta de, de um projeto de moradia mais intencional, né? Ou seja, uhum. então, então, nem aí com o povo pobre, com o povo trabalhador, com a população que precisa de uma moradia, né? Então, quer dizer, é falta de vontade política mesmo, né? E é eu te perguntei porque eu, não, eu também não sei de nenhuma outra, assim, que esteja nessa situação, né? De reintegração, nessa situação mais mais urgente, eu não sei de nenhuma mesmo. É, e, eu não estou sabendo, mas assim, eu acho que a galera, a gente não deve se calar, né? Claro. Sim, os movimentos têm que se organizar, sim, claro. para lutar contra esse sistema fascista, né? E hoje a gente vê, já começa pelo nosso presidente, que como a forma que ele está presidindo é só para que as, os, os movimentos sociais sejam totalmente disseminados. Então, as pessoas não devem se calar mesmo, os movimentos têm que se, se unir, o Mandela está aqui, sempre esteve com, com as portas abertas para fazer jun, junção mesmo com os outros movimentos, para que a gente faça desses grito uma única só voz. né? Então, Sim. a galera que estiver passando por esse por esse absurdo, tem que, que gritar mesmo para que a gente escuta e vá, vá até a comunidade dar o suporte que precisa, toda a ajuda que precisa, uma dela está aqui também, na nossa resistência na, no, nesse momento, mas também resistindo pelas outras comunidades, o que precisar, com certeza nós está aqui. Com certeza, sei disso, a gente não tem dúvida disso, <risos> dessa solidariedade de vocês. E é, não, eu, eu fiz questão de de tocar nesse assunto, porque é mesmo assim, é, é ridículo, né? O que está acontecendo. É, é ridículo. É verdade, né? eu, eu, se eu fosse ser prefeito, eu ia ter vergonha, sabe? Vergonha eu de também. terminar o, de, <risos> de, não, de terminar o mandato e, e, e não conseguir resolver uma questão dessa, sabe? Assim, dessa forma, né? Dessa forma, sabe? É verdade. E é uma coisa assim que não é. É, é, é, é, é que para nós individualmente é uma coisa muito difícil de resolver, mas para para uma prefeitura do, do tamanho da de Campinas, uma cidade como a nossa. É sabe? vergonhoso, né? É vergonhoso, é vergonhoso. É vergonhoso, né? é. Então, mas na verdade, também eles não estão nem aí, né? Se estão passando não. vergonha, não, eles querem que a gente se lasque, né? Mas enfim, a gente vai continuar é. também, continuar gritando, continuar berrando, continuar denunciando. Pode, pode Mas é, pode ter também disso. é complicado, né, Guida? A gente, Brasil foi o último a abolir a escravidão. Campinas foi a última cidade a abolir a escravidão, e, e aqui estamos sendo os últimos, mais uma vez também, sem fazer projeto nenhum, é, porque a gente vê em, em outros lugares as coisas é, andam com mais facilidade, talvez, não sei, mas aqui em Campinas, as coisas, quando se trata da população pobre, a população carente, não, não tem andamento nenhum. A burguesia toma conta de uma tal forma, existe lei para eles, existe projeto para eles, é, mas para a população que realmente precisa, não tem nada, né? A não ser você trabalhar até morrer... E, e só isso basta, não precisa de mais nada, nem de saúde, nem de moradia, não precisa de mais nada, né? Só isso basta. É verdade, também diz. É, o William fala aqui, que, assim, Campinas não pode é, aceitar ter algo semelhante como foi o desfecho de Pinheirinhos, né? Pinheirinhos foi aquela ocupação, né? Que teve aquela reintegração de posse que, que marcou, né? É verdade. Foi terrível terrível aquilo, aquilo que aconteceu. Bom, eu vou, então, a gente vai, então, é, terminando aqui. A Jéssica fala o seguinte, basta de prédio e, e pronto, todos teriam moradia, né? Basta um prédio, né? Quer dizer, as 108 famílias em um prédio caberia, é verdade, né? verdade. verdade. Ou seja, ou duas ruas ou um prédio. <risos> ou, ou seja, tem diversas soluções para a situação, né? O que é falta verdade. mesmo é o... Boa vontade. A é a boa vontade, né? A vontade <risos> política de fazer isso, né? E com certeza tem tudo a ver com, com, com a questão de ser famílias, trabalhadoras, moradoras da periferia, né? Nas, que com certeza também numa, tem, um, tem um recorte de, de, de, de classe, de raça aí, muito, muito efetivo, né? Com certeza a gente sabe que esses caras não querem... É, Governar para a maioria da população, né? Eles querem governar para uma, uma, minoria, uma minoria, uma minoria elitista, uma, uma minoria branca, uma minoria cheia de privilégios, né? E eles hum. querem manter o, o Estado é, sempre prontos para é, reanimando aí es, esses privilégios, né? Restabelecendo branca. esses privilégios. Bom, eu quero então terminar, a Flávia Emily fala o seguinte, ó, o Mandela está há quatro anos lutando, não só pelo Mandela e sim por Campinas. Apoiamos a greve dos caminhoneiros, apoiamos os motoristas de ônibus, apoiamos os professores entre outros. É, viemos para fazer luta e mudar a história. É isso aí, Flávia. A gente está junto com vocês. viu? Força aí. É, nós vamos, então, divulgar nas nossas redes, tá? Também o chamado de vocês, a luta de vocês. A gente vai, é, com certeza, acompanhar também a vigília, tá? E a gente coloca é, à disposição também né, naquilo que for preciso, naquilo que for necessário, naquilo que for possível, tá bom? E a gente vai e a gente pede para quem está assistindo essa live que a gente possa compartilhar o máximo que a gente puder para que isso possa ser um incômodo, né, para a administração que essa denúncia chegue a toda a população de Campinas e aí quem sabe, né, sensibiliza é, esses nossos governantes a tomarem uma decisão porque realmente é ridículo, né, é ridículo se essas famílias forem colocadas na rua, né? Esse, esse número de famílias que estão aqui disposta a, a, né, a financiarem aí o seu espaço de moradia, disposta a negociar é ridículo, né? Se o poder público não der uma resposta, vai ficar cada vez mais evidente, é isso, né? E Verdade. quem sabe agora nesse ano eleitoral, né? Ele ele se dispõe aí a, a de fato Negociar, né? Fazer hum. alguma coisa. O ruim é isso, né? Que passou todos esses anos e não apresentou um projeto digno para vocês, né? Mas Sim. Sempre... Bom, Tamires, teve bastante gente aqui que participou, eu quero agradecer a participação de todos. Né? A nossa live aqui teve 117 comentários: entre boa noite, é, palavras de resistência, palavras de ânimo, Mandela resiste, Mandela não vai se calar as pessoas mandando uma saudação, te parabenizando pela, né, essa disposição de luta, a Pâmela fala aqui que, nós, que vocês são em 89 crianças, mais idosos, mulheres grávidas, desesperadas, aguardando uma resposta, né, eu vi a Ariane, Ariane, né, que falou aqui que tem, ela acabou de ter um parto, né, com prematuro, um né? Foi, foi. Ela é mãe do, de um dos prematuros aqui da ocupação também. Da ocupação, e ela está tá desesperada. O Pedro aqui fala força, Tamires, né? A Ariane aqui está aqui falando, é, a Luísa também. É, eu quero agradecer muito a participação das pessoas, as pessoas que estão nos, nos acompanhando nessa live. Mais uma vez eu peço para curtir, para compartilhar. A Ariane fala aqui, ó, que barulho é esse que parece um Trovão, é o Nelson Mandela, Mandela, Mandela querendo atenção é isso daí, gente é o nosso grito de guerra é o, é o grito de guerra de vocês, né é, eu enfim, peço para vocês continuarem aí a organização, a luta né, o ânimo de vocês, nós estamos também nesse apoio é, peço que as pessoas compartilhem essa live, como eu disse, a gente tem que fazer essa live chegar no máximo de número de pessoas possíveis, para que as pessoas de Campinas saibam o que é aqui em Campinas. Tem problema de moradia e muito problema de moradia, mas tem um que está, né, é, nos pedindo socorro aí, urgente, e que não é difícil de resolver, né? basta ter vontade política da administração do prefeito Jonas Donizete, tá? Sim. Quero... Agradecer, se você quiser fazer alguma consideração final também, para a gente ir finalizando aqui, tá? Sim. É, mais uma vez, quero agradecer, Guida, pela oportunidade, obrigadão mesmo, da gente estar tá, tá abrindo o nosso coração agora. Isso é muito importante. E agradecer a galera ter feito as perguntas, estar tá comentando, obrigadão também por tá dando essa visibilidade para a nossa luta, e dizer que o Mandela, é, a gente vai sim manter na luta, o Mandela resiste, é, quero pedir aí para o seu juiz, para a nossa justiça, para que eles é, realmente pensem com carinho na situação do Mandela, é, que vocês lembrem que aqui são famílias, são, é uma situação... É legítima uma luta legítima que precisa é, somente de uma pessoa humana e de um bom coração que sabe que tome uma decisão certa que direcione realmente a cobrança para o lado certo e é isso que a gente precisa e a gente precisa que as pessoas também dessa Campinas por favor, vamos fazer esse, esse gigante levantar, esse gigante acordar. A gente está próximo aí de uma eleição e a gente precisa realmente que as pessoas estejam atentas é, em quem que a gente realmente vai colocar no poder, quem que a gente quer que nos represente. E o Mandela, assim como eu creio que os movimentos sociais então, organizado para que não deixe mais um Jonas Donizete entrar no poder, é, tirando a nossa voz, é, tentando nos calar, e, porque lembra é, as pessoas que é, eles entram no, no poder para dar mais poder para essa elite. Então tem que lembrar disso na hora de votar, em todos, todos os momentos que vocês olhar para aquele político, você tem que lembrar que o plano de governo dele tem que ter, tem que ter a ver tem que haver com a sua comunidade, realmente o que vá atender o povo de verdade, né? E não quem já tem total poder da cidade e que não vai fazer nada com ele. É, então, que as pessoas realmente coloquem a mão na consciência e, e ver aí que o seu aquele dedinho que você coloca o númerozinho tem que ser correto e não ir por ir, né? É, a gente tem total capacidade de fazer isso, e basta se informar de verdade, né? Para que isso seja alcançado. Se a gente deixar todos os Bolsonaros entrar aí, pode ter certeza que morreremos, seremos. É, Vira, vamos virar semente novamente, né, então é, não é justo, temos que, que fazer justiça pela nossa luta, são muitos anos de luta para a gente deixar, ficar morrendo na praia, assim, né, então, mais uma vez, muito obrigada, é, em nome da comunidade Mandela, por toda essa oportunidade, valeu aí, Mandela, a galera ter participado, tá olhando, é, é isso, obrigada mesmo, Lida. Vamos participar, agra... que participar. Eu que agradeço, Tamires. Eu agradeço muito a sua participação. É, a, a maioria das pessoas que participaram aqui, né, que eu estava olhando enquanto você falava, os meninos vão colocando aqui os recadinhos, eu vi, né? A maioria são mulheres, né? E são as, as moradoras do Mandela, né? São as, essas mulheres, as guerreiras. Que estão aí, né? As guerreiras que estão aí nesse, nesse sofrimento, nessa luta, nessa... Nessa organização, né? Olha, gente, é, eu quero então vou terminar, né? É, agradecer muito a participação de vocês, agradecer também o nosso pessoal que está aí né, no Mandela agora, para a gente poder <risos> conseguir fazer essa live, né? Que a gente já tentou e não Verdade. conseguiu. Eu, eu queria ter feito essa live, live há duas semanas atrás. É, mas enfim, eu, eu acho que ela está ela acontecendo no, no, no momento certo, que era para acontecer hoje mesmo. Né? para a gente poder, poder é, fortalecer e ampliar agora, nessa última semana, esse clamor de vocês. Né? Então, eu, eu agradeço muito o pessoal que está aí, o Júnior, a Luísa, agradeço o nosso pessoal que está aqui operando aqui, o, o William, a Fabi, a Luísa, o Daniel, é, agradecer a Paula, que fez a arte para gente aqui, a Fabia a... A Rafaele, enfim, tem um monte de pessoas né, que está junto com a gente nessa luta, que organiza, que trabalha e todos nós somos solidários à, à, à luta de vocês, tá, Tamires? Conte, conte conosco, a gente vai divulgar nas nossas páginas toda, todo o material de vocês aí, né, toda a denúncia que vocês fazem, né, o pedido aí de socorro que vocês estão se nós vamos divulgar. Leve a nossa solidariedade e com certeza a gente vai estar tá aí no dia 30 acompanhando aí a organização de vocês, tá bom? Agradeço, tá? Agradeço a todas e todos. É, pessoal, lembrando que no sábado agora, apesar da gente estar tá passando aqui, ó, é, altas rodas com a Guida, no sábado agora a gente não vai fazer o altas rodas nosso porque nós vamos é, entregar, a gente vai fazer uma plenária dos trabalhadores da educação, para entregar a proposta do, do programa de governo da educação para a candidatura Pedro Tourinho e... para pré-candidatura Pedro Tourinho e Edilene, tá? Então, a gente vai fazer uma plenária bem legal, são todas e todos convidados, quem quiser participar, né? Então, a gente não vai poder fazer o nosso, o nosso alto às rodas, porque vai ser no sábado. Mas aí, na segunda-feira, a gente volta com a roda de conversa do, do CCV, e eu espero que no dia 31, né, que, que é, é segunda-feira, né, tamires? dia 31, Isso. né, eu espero que na segunda-feira, no dia 31, eu esteja ocupando aqui e dando uma boa notícia para gente, né, é uma, uma boa notícia que venha nos aliviar, né, Dessa, de toda essa tensão que a gente está vivendo aí, que as famílias do Mandela est estão vivendo. Então, na segunda-feira, eu volto, né, na roda de conversa do CCV, Tá? Bom, Tamires, muito obrigada, tá? Obrigada. Muita você. força, minha solidariedade. Nós estamos torcendo muito, muito, muito por toda a comunidade do Mandela, tá bom? Obrigada. Um, beijo, um beijão, força aí, tá? Obrigada. Bom, pessoal, eu vou terminando então. Boa noite a todas e todos. E eu tenho que terminar dizendo: fora Bolsonaro, fora Mourão, fora seu governo Sim. e suas políticas e fora Jonas Donizete, né? E o Mandela resiste. Mandela. Tchau.